Querido Deus Pai de infinita bondade e justiça Te agradecemos Senhor Por mais essa oportunidade de estarmos juntos Estudando mais esse livro Com tantos conhecimentos No dia de hoje que o Senhor nos ampare, nos fortaleça e nos motive sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, bom dia, bom dia mais uma vez, meu povo. Bom dia aí ao pessoal do YouTube. Boa tarde, boa noite. É, hoje a gente segue com o, nosso, com o nosso estudo sobre o livro Nosso Lá. E hoje quem guia a gente é Maria, né, Maria? Então fique à vontade, o palco é seu. Ai, Deus, <risos> Pessoa nervosa. Ah, não, a gente segue com o modelo de colaboração, né? Então, mas hoje, vai. quem vai aí, quem vai aí puxar o caracol é Maria. Tá ótimo. O, o Lorenzo eu compartilho ou você compartilha? O que você preferir. Se você tiver aí quiser, porque aí você consegue ficar com o domínio, mas se quiser eu posso compartilhar também. Meu computador, às vezes, ele dá uma... sabe? Pode ser que ele dê uma estabilizada, uma travada. Vamos ver aqui. Eu acho que eu tinha... Estava com ele aberto. Coloquei aqui ou não? Eu não vou conseguir. Cadê? Jesus. Vamos lá. Estou compartilhando ou não? Não sei. Está compartilhando e já está aparecendo. Já está aparecendo? Então está ótimo. Estamos hoje, não é, pessoal? No capítulo 3. Eu já eu consigo passar. Não estou conseguindo passar. É isso mesmo. Ah, não. Agora estou conseguindo passar. Ah, estamos agora no capítulo 3. Não é? André Luiz já passou por fortes emoções no umbral. Então... X, CD, capítulo 3, capítulo 3. Ai, gente. Não sei se vocês estão escutando aqui, pessoal. Não sei se tá tudo parado. Tá tudo certo, tá tudo certo. Deixa eu parar aqui, parece um pouquinho, para ver se a galera dá tá uma cobrada. É muito barulho. Então começamos agora né, o capítulo 3, já das orações coletivas. Não é um momento bem interessante, né? Para quem não acompanhou né, os capítulos anteriores, vale a pena acompanhar. Vai lá no, no canal e observa os capítulos anteriores. Você vai ver que André Luiz já passou por fortes emoções. E agora é, ele já foi... Ele acabou de ser resgatado do umbral, né? E a gente vai dar continuidade. Né? Como é que foi? É? A oração coletiva. Embora transportado a maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarêncio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura, através da qual penetramos silenciosos. É interessante né, que a gente não imagina um lugar assim, no plano espiritual. né? Esse esse livro é todo uma caixinha de surpresa. Né? Eu acho que a época em que ele foi escrito, né, trazer essas informações de que o mundo espiritual é assim, tem essa, toda essa configuração, né, com tantos cenários diversos. Eu acho que foi um, uma novidade né, para a época. E quando ele fala né, que esse lugar, esse, essa colônia espiritual, para onde ele estava indo, ela era cercada por um muro, é bem interessante. Né? Por que um muro? né Porque também é um lugar que precisa de proteção. E... Para quem não acompanhou, né, Clarencio foi quem resgatou o André Luiz lá no umbral. Tu quer falar, Alô? É, Eu queria comentar que esse muro já me incomoda desde a primeira vez que eu li esse livro. Assim. Eu, ah, se é uma colônia né, para resgatar, por que, que tem muro, não sei o quê. E aí são alguns questionamentos até parecidos com o que André Luiz faz mais para frente. E eu confesso que as respostas também não me satisfazem. Ah, porque ia entrar e a gente não ia dar... Enfim. E aí, aqui é quando eu começo a perceber já de cara, depois de muito tempo matutando, né, sobre o plano espiritual, porque quando a gente lê a primeira vez, a primeira vez que eu li, eu era... Nem sei se eu me considerava espírita ainda, então era muita imaturidade de Mas Não que eu seja madura agora, mas era pior ainda. É é aqui que você começa a perceber o com os espíritos que estão em nosso lar, eles não são perfeitos. Eles não estão nem perto disso. Porque um, um, um espírito de porte elevado, você não consegue nem chegar perto dele. Nem a gente na casa espírita consegue chegar perto, é a pessoa bater no salão, todo mundo começar a chorar, não conseguir respirar, não conseguir falar, não conseguir nada, né? Você não consegue nem se mexer, quem dirá, agir contra ou a favor desse ser, assim. A gente realmente dá uma travada. Então, aqui eu mostra pra gente que são realmente pessoas não tão longe da gente, com muita vontade de trabalhar, que é o que diferencia, né? Com muita vontade de melhorar, com muita vontade de caminhar. Então, é, isso não é para causar um demérito, né? Nos trabalhadores de lá ou algo assim, mas é para mostrar o quão a gente está perto o suficiente para ser parecido, sabe? Então, eu acho que isso vale a pena, porque às vezes quando a gente fala de nosso lar, a gente fala como se fosse uma colônia assim, extraterrestre, sabe? Quase em Júpiter, assim. Mas não, tá aqui tá do lado, e por isso ainda precisa de muro tanto pela qualidade de quem rodeia o muro, quanto pela qualidade de quem está dentro dos muros. né? Verdade, Laura. Isso mesmo. É... Branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveres. À medida que avançávamos, conseguia identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Né? Então, tem construções, tem todo um cenário muito parecido com o que a gente encontra aqui. Não é? É, é? Como, como dizem, é né? um pálido reflexo. A terra, na verdade, é um pálido reflexo do que se encontra na, na realidade espiritual, né? que é a verdadeira realidade. Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram devagarinho a maca improvisada. A meus olhos surgiu, então, a porta acolhedora de alva edifício, a feição de grande hospital terreno. Dois jovens, envergando túnicas de nível linho, acorreram pressurosos ao chamado do meu benfeitor. E quando me acomodavam no leito de emergência para me conduzirem cuidadosamente ao interior, Ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso. Guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei à vida. A gente vê que o cenário é bem de hospital mesmo, né? É, tem a ala da direita, a ala da esquerda, não é? E ele vai. É... E existem esses lugares, não é, no plano espiritual, que vai recolher as pessoas em estado de necessidade, né? Vai ter todos esses lugares, né? Em que as pessoas em estado de mais fragilidade, né? Como a gente viu a condição de, de André Luiz, elas vão chegar a ser recolhidas e assistidas. E o, o Clarencio, ele trata bem daquela forma de médico, né? Amanhã eu vou ver você. Quero saber como é que você tá. Aquele acompanhamento cuidadoso, né? enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo em que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado, onde me ofereceram leito acolhedor. Então era tudo bem bonito, né? Não era assim tipo um hospital, <risos> é, né? Era um hospital assim bem é, bem mobiliado e com bastante cuidado e carinho. Bom dia, Sara. Então, Bom, então... <risos> Bom dia. Uma curiosidade, Maria, é que hoje nos hospitais a gente tem priorizado algumas coisas de conforto, assim. Então, sempre pendurar uma cartinha da família, sempre deixar o ambiente é, o mais confortável possível para o paciente. Isso já tem estudos científicos que mostram que melhora, sim, a internação, é... Melhor, assim, o desfecho clínico do paciente. Então, várias coisas, né, assim, dão um norte melhor para o paciente, um próprio relógio, um calendário, alguma coisa. Então, esse quarto totalmente branco, com uma maca, isso já está sendo muito questionado, assim. Então, tá aí só uma curiosidade mesmo, para reforçar o que você disse sobre o reflexo, né? É, que é uma evolução né, que agora está se institucionalizando aqui né, no nosso plano material. É interessante. Hum, cadê? Tá... <risos> Envolvendo os dois enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim. Amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro. De que estrela me vem agora, esta luz confortadora e brilhante? Ô, Maria, você sobe só um pouquinho a ponto de pegar as duas páginas, por favor? Não, não, o contrário. Ah, sim, é tá. Isso, aí tá ótimo. Eu acho muito engraçado que a gente já começa a ver tão forte a característica de André Luiz, assim, de questionador e de outras coisas, que é, ele faz todo o forço dele pra reconhecer, né, em reconhecimento, me esforcei pra dirigir a palavra, você acha que ele vai cair de olho e falar obrigado por ter me resgatado, tudo, mas não, ele começa já os questionamentos, assim, onde é que eu Onde é que eu tô, né? Que novo mundo é esse? Que estrela é que vem? Que luz é. Então, ele já começa gastando os esforços dele, imagino que com muito sentimento de gratidão, mas direcionando já as perguntas para o questionamento. Então, a gente vai ver que é uma, que é uma característica dele muito marcante, né? Eu, eu brinco muito que a André Luiz é super bola fora, ele só pergunta as coisas assim. <risos> Ao contrário, na hora é errada, mas é muito. Eu, eu acho muito engraçado, eu acho divertido, assim, porque ele parece que não tem timing para as perguntas, sabe? Mas é, eu acho muito interessante, porque a gente vê que mesmo em momentos, assim, banhado de gratidão, ele ainda segue com, com os questionamentos dele, uma característica bem forte mesmo. É, e mesmo nessa condição, né, em que ele está bem debilitado, né, ele faz esse esforço para. É, cientista, né, ele esse esse faro dele para a investigação, né, para o questionamento, né, bem explícito. Um deles apagou minha fronte, como que se fora conhecido pessoal de longo tempo, e acentuou: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o Sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivifica o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que a supomos quando no círculo carnal. Nosso sol é a divina matriz da vida. E a claridade que irradia provém do autor da criação. Então a gente vê aqui né, descrição sobre o sol, sobre essas energias né, que, ele, que ele emana. Então são percepções que realmente muitos de nós né, passam a vida assim no piloto automático e jamais vão se questionar, né, jamais vão vão conseguir experienciar, né? vão conseguir se sintonizar com a natureza, com os elementos, né? com, com o que é, Deus, esse autor da criação, nos oferece. É né? interessante como ele vem dando né? ao longo do, do, desse capítulo essas, esses motivos né? que a gente tem para agradecer e que muitas vezes a gente passa a encarnação, né? a experiência física toda e não, e não, e não percebe. Né? A gente passa, às vezes, no piloto automático né? e não, não se conecta com o que tem ao nosso redor, com todas essas belezas né? que o grande autor, o divino autor da criação, nos oferece para que a gente experiencie e evolua. Né? Alguém quer comentar alguma coisa? Tarinha. Glória, Adriano. Não, eu acho interessante a questão, de novo, do ponto de vista, assim, né? Como o sol é o mesmo. Mas quando a gente está diferente, parece que é o sol que muda, né? Mas não é. O sol, ele continua lá a mesma coisa. É, quando a gente está em espírito, a gente consegue olhar pro o sol sem uma folha? É questionamento super relevantes aqui, né? Trazido pelo meu esposo, então, assim... <risos> Fica aí, YouTube, reflexão para vocês, tá? A gente não vai debater... Coloca aí nos comentários o que vocês acham. A gente não vai debater assuntos tão profundos, né? Porque pode ser que a gente ficasse muitas horas aqui nessa filosofia tão... Muito bom, é. meu amor. É... Mas é, é isso, é isso que eu acho tão interessante. Do mesmo jeito que há pouquíssimo tempo ele estava morrendo de frio e parecia que não, não tinha nada... Ali colado, com o murinho separando, agora ele achou que ele estava em outro planeta, né? Então, percepções de acordo com o nosso ponto de vista. É verdade. E como o nosso pensamento, né? Como a nossa percepção, como as nossas conexões, né? Mudam a realidade em que a gente se encontra, né? No plano espiritual. Porque quando a gente vai dizendo, né? Ah, tudo é pensamento, é. Manda para o universo, você vai ter de volta, né? vamos exercitar os bons pensamentos, as boas vibrações, é, e a gente percebe que no plano espiritual isso realmente modifica a nossa percepção, modifica a nossa realidade, não é? Porque a gente viu né, que André Luiz, no capítulo passado, fez um prece, e o fato dele fazer uma prece permitiu com que ele visse aqueles, é, aquele benfeitor que há muito tempo estava é, indo lá para tentar resgatar ele e que ele não conseguia ver, que ele não conseguia perceber, né? E como agora é, em um outro lugar, é, envolvido por outros fluidos, por outras vibrações, ele está conseguindo perceber toda uma realidade né, à sua volta, né? Então que a gente, né? possa é, a, a apurar, né? Esses nossos olhos de ver para que, num outro momento, a gente não se sinta perdido, né? E a gente consiga modificar a realidade à nossa volta, né? Continuo? Vou continuar. É. Meu ego, como que absorvido em onda de infinito respeito, fixou a luz branda que invadia o quarto, através das janelas, e perdi-me, no curso de profundas cogitações. Recordei, então, que nunca fixar ao sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nulo concede para o caminho eterno da vida. Semelhava-me, assim, ao cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime, depois de longos séculos de escuridão. São reflexões né, que, que a gente possa ter né, ainda encarnado. Não precisamos ter né, essas percepções só desencarnadas. Eu acho que aqui o maior questionamento é para o que a gente está cego ainda, né? Para quais questões a gente ainda está cego? Verdade, amiga. Pode ser um exercício aí para a nossa semana, talvez para a nossa vida, né? Mas por que, que a gente ainda está cego? Pois é, nesse né? abrir as percepções, né? ampliar as nossas percepções, o nosso, a nossa sensibilidade, não é? Excelente. A essa altura, serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não sabia dizer que espécie de sopa era aquela, se a alimentação sedativa, se remédio salutar. Novas energias amparavam minha alma, profundas comoções vibravam-me no espírito certamente era uma sopinha assim dessas que a gente precisa de vez em quando né para reanimar as energias né para é, dar aquela é... é por isso que a gente busca tanto assim a casa espírita né a gente busca aquela terapêutica Espírita né a água fluidificada, evangellico lá né são na verdade esses veículos né pelos quais né as boas vibrações né na verdade é um caminho né pelo qual essas boas atribuações, essas boas energias chegam até a gente. Então, na verdade, né, esse caldo, essa água, eram, eram desses veículos, né, para que essas boas energias, esses fluidos benéficos, né, chegassem até ele, né, e é por isso que a gente busca, né, tanto uns aos outros, busca ajuda, busca um amparo na prece, busca um amparo na casa espírita, busca um amparo uns aos outros, né, para receber, né? para trocar essas impressões, essas energias que vão realmente vivificar a gente, né? vão dar aquele novo ânimo. né? Por isso que, às vezes, aquela palavra bendita, naquele momento certo, né? consegue dar aquela reanimada. Né? É, é meio que esse veículo né, pelo qual essas boas vibrações vão chegar até o nosso coração. É por isso que a gente acorda cedo todo domingo. Ai, ah, é verdade. A gente tá junto aqui, né, para se encher de ânimo de motivação para começar a semana. Boa é que eu tô? Não, enfim. Minha maior minha... emoção, minha maior emoção todavia reservava-se para instantes depois. O que vem depois. Mal não saíra, da consoladora surpresa, divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam meu coração. Ante meu olhar indagador, o enfermeiro, que permanecia ao lado, esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos dessa colônia de trabalho, sagrada, consagrada ao Cristo, a ligação direta com as preces da governadoria. E enquanto a música embalsamava o ambiente, despediu-se atencioso. Agora, fique em paz. Voltarei logo após a oração. Empolgou minha ansiedade. Súbita. Não poderia acompanhá-lo? Perguntei suplicante. Olha para André Luiz. Ele já queria, né? Como o falou, né? Ele já queria investigar. Oxe, que negócio é esse? essa melodia, né? A gente já sabe, né? Do que, do como é importante, né? De como a música, a arte, de modo geral, ela, ela dá essa conexão imediata, né? Tava, essa semana né? teve um... um uma live de Tim Vanessa, então como eles falando, né, sempre como a música, ela transforma o ambiente, como a música, a melodia, ela vai envolvendo a gente, né, vai nos capturando e de repente a gente tá naquela, naquele envolvimento e tá pronto para altas conexões com a espiritualidade superior, né. E, e como aquela música, aquela coisa Estava envolvendo né, aquele ambiente Que interessante, não é um momento De que todo mundo está conectado Naquela mesma vibração Para aquela prece né, Da governadoria E André Luiz, né? Inclusive, inclusive se você aí Que está assistindo esse vídeo E a sua casa espírita por algum motivo Ainda não permite música imprima essas páginas Leve para a diretoria da casa espírita teste em prol do bem. Música harmoniza e, e é tão importante, assim, que... Ai, gente, eu não sei nem mensurar, mas nosso lá também não vai pedir que a gente faça isso, porque ele faz o tempo todo, ele fala da importância da, importância da música. É, mas uma coisa que eu acho interessante, assim, é que aqui no Estado foi feita uma pesquisa, né? A gente tem os entrais, que são os encontros para você ver como está a sua região do Estado e tudo mais. É o Encontro de Trabalhadores, né? E... Arte, né? Arte foi porta de entrada no movimento espírita. Foi a maior porta de entrada no movimento espírita. Daqui do estado, no caso, né? Não podemos falar a nível de Brasil. E aí tem esses resultados. Se você está precisando desses resultados para alguma coisa, entre em contato com a federação. É... O IE que é onde esse vídeo é postado, é da equipe de comunicação da federação, então deixe uma mensagem lá que eles vão ver com certeza. e Enfim, gente, essa é a importância, foi uma porta de entrada no movimento espírita. Porque a arte atinge, então é, é importante num nível que a gente ainda não percebe. A gente fala muito, ah, sintoniza o ambiente, sintoniza o ambiente. Mas mais do que isso, é o local que muitas pessoas se identificam, é a forma que muitas pessoas têm de se expressar. Ou mesmo pessoas que já se expressam bem, de expressar um lado que elas geralmente não conseguem. Então, a arte faz mais pela gente do que a gente estuda e observa. Então, acho que falta um pouquinho do nosso interesse ainda de observar realmente a arte no movimento espírita, e, e enxergar que ela não é mais só diversão ou sintonizar o ambiente, ela é muito mais profunda que isso. Tava falando, a Maria estava falando antes de, da energia, né? quando fazendo referência à a, a sopinha ali, e eu me lembrei, eu, não, eu não, sou, não sou espírita de berço, e eu caí meio de paraquedas num evento, fazia já algum tempo que eu tava frequentando uh, centro Espírita, ajudando um pouco na evangelização por causa ah, enfim mas não tinha muitas muita conexão assim e aí me convidaram para um evento que eu nem sabia que rolava evento não sabia de nada na vida assim e eu ah tá beleza aceitei que era um evento que ia acontecer no carnaval um encontro né e eu fui para reunião preparatória para uma das reuniões preparatórias então, tá, aconteceu uma coisa muito louca, que eu passei pela porta do, da salinha do centro espírita e foi como se eu tivesse entrado em outra dimensão. na hora, <risos> na hora eu, eu senti vontade de chorar, o pessoal, e eu não sabia nem, eu nunca tinha vivido nada, com nada, então... Eu só passei, eu juro que parecia que eu tinha passado... Quando passei na porta, parecia uma outra... De, uma outra densidade. E eu levei um choque, eu, eu não sei, não, eu não tava acontecendo nada demais, assim. Estavam cantando uma alguma música, o Fabrício tava lá, queria que ele tivesse aqui, mas ele já, ele já deve ter ouvido isso. Estavam cantando aquela para, para de parar. Não lembro o nome da música. E eu que eu comecei a chorar, tipo, do nada. E eu, o que tá acontecendo? Muito louco. Ai, cara, eu preciso melhorar a forma de como me comunicar. Ai, gente, é bem isso mesmo, né? Parece que é uma atmosfera diferente, né? Parece que a gente chega lá... É porque é criada né, essa ambiência, né, um... tanto espiritualmente como o pessoal, a equipe né, de trabalhadores. Realmente é um trabalho assim, de muita dedicação, né, muito amor para né, se doar, para criar uma experiência legal para os jogos. Então, realmente é fantástico. É uma ambiente assim bem massa e que dá essa esse gás, né, para a gente continuar. Aqui. Mas vamos continuar, né, André Luiz, daquele jeito, né? Todo investigador, questionador é, e pergunta, né? Não poderia acompanhá-lo? Acompanhá-vos? Perguntei suplicante. Está ainda fraco, esclareceu gentil. Todavia, caso sinta-se disposto, lá vai André Luiz. Aquela melodia renovava minhas energias profundas. Levantei-me, vencendo dificuldades, e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei a enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Da abóbada, cheia de claridade brilhante, pendiam delicadas e flórias guirlandas que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença. Ao passo que mal dissimulava eu a surpresa indecida. Todos os circunstantes, atentos, pareciam aguardar alguma coisa, contendo a custa numerosas indagações, ó, <risos> contendo, né? Numerosas indagações que me Esfervilhavam na mente, notei que ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feérica. Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário do templo maravilhoso. Sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz Fixava o alto em atitude de prece, envergando alva túnica de irradiações resplandecentes. Em plano inferior, sentada, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarence participando da assembleia. Entre os que cercavam o velhinho refugente André Luiz já chega lá, todo cheio de questionamentos, né? Lá querendo desbeliar tudo, e ele percebe que ninguém está prestando muita atenção, que ele está ali, né? Ninguém está percebendo muito que ele está ali, né? Então, como a gente vê, né? É uma das etapas da prece, né? É, aquele refúgio, né? As pessoas já estão lá, bem concentradas, né? Bem prestando atenção em si, né? E não causando muita atenção a André Luiz que está passando por lá desapercebido, né? E ele lá todo surpreso, né? E toda essa questão de é, dessas maravilhas, né? Do ponto espiritual lá, eles se deparando com aquilo tudo. Achei bem interessante, né? Ele se surpreende ao ver Clarência lá né, onde estava aquele velhinho refugente o que eu acho engraçado é que parece que ele está descrevendo um slide aqui, né no ao fundo em tela gigantesca, um quadro de luz quase férica, obedecendo processos adiantados de televisão surgiu o cenário do tempo maravilhoso fizeram aqui o quê? um zoom com um plano espiritual elevado projetado para Ver. e é isso não é. gente brincadeiras à parte eu acho muito engraçado assim é, muitas coisas em, em nosso lar são descritas que hoje a gente atende tecnologia né mas que na época não se tinha ideia que chegaria aqui ainda então isso é bem bacana o outro lado foi o que Maria falou é, do caráter observador né de André Luiz apesar de sempre voltar essa observação para o questionamento e aqui o que muito me não me impressiona assim mas me deixa é, pode ser me impressiona assim muito me impressiona é a capacidade de conseguir pegar uma colônia inteira e concentrar numa atividade e a capacidade disso da união dos pensamentos né e o que me entristece é o quão o movimento espírita não utiliza disso. Ou utiliza bem pouco desse recurso. Ou todas as vezes que a gente se une, a gente só se une em prol de nós mesmos. Assim. A gente até fala na prece, ah, ajuda lá quem está no hospital ou com fome, mas não, não é o foco geralmente no ambiente. O foco é geralmente nós mesmos. Assim. O como a gente poderia fazer mais unido em pensamento, porque observe que aí ninguém deu as mãos, ninguém deu nada, e André Luiz, deitado na maca, já estava fazendo efeito a música lá. Então, não é sobre estar tá só presencial, não. É sobre se reunir. Se reunir numa mesma sintonia, o quão isso bate forte. Olha que a gente nem falou ainda do, dos efeitos aí, né? A gente só falou já dessa primeira sensação de André Luiz. Então, eu acho que, assim, nós, quanto espíritas, a gente precisa ficar atento à potencialidade que é o nosso pensamento em relação à vibração, em relação à cura, em relação à sintonia e capacidade de mudar realmente o ambiente, assim. Nossa, assim, conversando com um amigo esses dias... E, ai, que... e ele falou que ele faz dois tipos de prece, a prece lá, normal, né, do, do coração, e uma espécie de mentalização para as pessoas que ele lembra, para os governantes, e eu falei, cara, sério que tu faz isso? Tipo, massa, sabe? Eu queria fazer, mas eu não consigo me organizar para me alimentar direito. Imagina para... Ficar aqui pensando, mentalizando coisas boas, né, para os governantes. Cara, achei sensacional, assim, uma disposição, uma, uma... E não só uma disposição, mas ele realmente acredita que ele está fazendo a diferença com isso, e que isso é importante, ele valoriza isso. E a gente deveria valorizar também, sabe? A gente acredita né que a gente vai desencarnar e, do nada, a gente vai ter a concentração perfeita para sentar lá na bóboda de nosso lar e meditar em silêncio esse tempo. Como assim? Você desencarna, você ganha superpoderes? Não, é um exercício. Provavelmente, realmente. Só quando desencarnar, vai ter uma facilidade muito maior de participar desses movimentos e mais contribuir do que receber, né? Mas... Quem não faz esse exercício, com certeza, vai ter maior dificuldade, né? Então, é isso aí. A gente vai vendo ao longo do livro falar, nossa, meu Deus, nesse ponto aqui vai ser só pela misericórdia. Nesse outro aqui, é, poxa, isso que eu faço talvez me ajude a me, me ambientar melhor e tudo mais, né? Mas é isso aí, é, é um exercício que a gente vai acabar fazendo, né? Parabéns para quem consegue exercitar individualmente. Mas uma hora nem que o coletivo vá arrastando a gente, a gente vai, né? Verdade. A gente vê né, que em alguns lugares, né, alguns, alguns grupos, né? Tem muito esse, esse trabalho de vibração coletiva, em prol do, dos enfermos, em prol de. Da sociedade, da cidade. Aqui no, no grupo espírita que eu faço parte, o pessoal se reúne, né? Pra, tem um dia na semana né, que ele se reúne para fazer essa vibração, né? Para mentalizar a limpeza da nossa cidade, da nossa casa espírita, né? Para um bom direcionamento. E é importante, não é? Que isso seja divulgado, que isso esteja e que as pessoas entrem mesmo nessa vibe, né? Porque a gente vê que lá, né, em nosso ar, é, a galera toda vai se reunir. Não precisa ninguém estar tá cobrando, ninguém está dizendo, olha, vamos dar o horário, olha, gente, esse horário, tá? Não precisa, né? Então, a disciplina, a concentração, ele já tem trabalhado. Então, esse é um exercício, como a Lorena falou, que a gente precisa desenvolver agora, né? É uma prática que deve ser constante na nossa vida, para que a gente depois não se sinta é, sofrendo, né? Por participar, ai meu Deus, chegou a hora, eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo. Não é sofrimento para eles, né? É um prazer. E eles conseguem é, né? Toda essa, todo esse benefício que eles recebem nesse momento. Então a gente vai ver que é muito, muito importante, né, esse movimento de união coletiva, né? Porque todos, né, todos os habitantes de nosso lar, eles são responsáveis pela pela manutenção do equilíbrio, né? Pela manutenção daquela daquela vibe boa que tem no ambiente, né? Então eles são bem conscientes dessa responsabilidade e assumem, né? A responsabilidade que cabe a cada um deles. Socando para André Luiz, apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, André Luiz, né? esclareceu em voz baixa que mais se assemelhava a leve sopro. Conserve-se tranquilo. Todas as, todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador através de da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Ninguém tem desculpa para não fazer reunião online. Pandemia não é desculpa. Em 1940, bolinha, já... isso já era rotina. Nossa, já tava passado, já estava ó... Velho. Todo mundo já fazia. Então, ai... Porque não dá, é só presencial que a vibração funciona, porque... Não, não é. Não estou falando que talvez você, eu, a gente sinta uma necessidade de estar junto fisicamente, isso pode acontecer. É, não estou dizendo que talvez você se sinta melhor ao receber um abraço ou a estar fisicamente na casa espírita, pode ser isso, tudo é possível, inclusive muito provável, mas quando a gente abre a boca para falar porque é necessário, não é, né, assim, necessário em relação à tarefa, pode ser uma necessidade sua muito específica, mas necessário para o espiritismo e para o movimento espírita de forma geral, alecrim dourado, não é. Então, aqui é quando ele arremata e dá o golpe final na gente, falando assim: vocês não têm motivo para não trabalhar. Pandemia não é motivo, nunca foi. Porque está aqui, ó: através de audição e visão à distância. E vamos ter outras atividades que vão ser só audição, assim. Então, só na base do podcast, espírita mesmo. E, gente, isso é tão importante porque ele fala para a gente o quê? Você não precisa de nada, de nada. Fora a sua disposição de sintonizar. De sintonizar. Então, a SEC ela tem uma reunião que se chama Reunião da Prece, né? Isso tinha presencial e tudo mais. E às quintas-feiras, é, tinham duas no ano, inclusive, que eram feitas pela mocidade. Assim, nossa, é incrível, realmente. É, nossa, incrível. E aí, online, é, a gente tem uma pessoa que ela é responsável. Ela manda vários nomes num grupo. E as pessoas realmente sentam cada uma na sua casa, e lêem cada nome daquele, fazem uma presa, fazem uma irradiação, fazem tudo mais por cada nomezinho daquele da lista. E a gente ainda tem um outro grupo que é de apoio vibracional, que também online, e a gente tem resultados até de pessoas que, por exemplo, não conseguiam levantar da cama para comer precisava que alguém fizesse o prato, e desse comida na boca e depois do apoio vibracional e dessa mudança e da participação espiritual, as pessoas conseguirem começar a levantar e, e fazer as coisas, sabe? E que o único fator diferencial foi realmente a vibração ou o acaso, né? Você pode atribuir uma das duas coisas, mas não mudou a alimentação, não mudou médico, não mudou medicação, não mudou nada. Então a gente tem isso assim, são pequenos resultados assim muito específicos, mas a gente tá, tem feito isso já quase que desde o início da pandemia, e os resultados são incríveis, incríveis, e é um grupo pequeno. Então, você imagina quando a gente estende isso a nível de humanidade, né? Ou, sabe, ou quando a gente traz isso para nossa casa, ou quando a gente se dispõe a fazer isso por alguém específico, né? Eu sou muito fã, assim, de ah, vamos marcar um horário para fazer tal coisa. Eu acho que quando a gente sintoniza no mesmo horário, você não precisa nem estar online, né? É, eu acho que a gente foca melhor. Eu acho que as outras pessoas mentalmente, né? A gente cria uma rede e isso facilita demais, assim, a vibração, às vezes o foco que a gente não tem, né? Que a gente não trabalha também bem. E, gente, é, é milagroso, assim. É milagroso. O que um, um pensamento bem focado pode fazer, sabe? Eu acho que a gente não tem ainda noção disso. Eu comecei a, a, a perceber um pouquinho mais depois desse apoio vibracional, assim. A diferença. As pessoas perguntaram e falaram, nossa, vocês estiveram aqui hoje, não tiveram? Porque pessoas que às vezes não, a gente nem avisou, assim. Então... É muito importante, é realmente se fazer presente à distância. Né? Já imaginou o Brasil inteiro? Tá hora, todo mundo se reunindo. Vamos mentalizar, vamos positivamente, né? Vamos positivamente. Maria tem uma campanha que é Brasil Pare para orar. Ai, que lindo! Tem, assim, eu não sei se tá com muitos adeptos atualmente, mas tem, acho que é todo dia às 18 horas, se eu não me engano. Ah, amei. é. o Brasil, pare pra orar. Onde você tiver, pare e faça uma prece, assim. Ah, por já favor, existe... vamos fazer isso. Já existe essa iniciativa. Eu fiz um tempo, mas sou indisciplinada. Boa ideia, tem que voltar a fazer. Ah, então ó, ótimo, <risos> Vamos se disciplinar, né? Vamos tentar aderir a essa ideia. A gente já tá vendo, né? Aqui, né, pela experiência de nosso lar, como é importante esse momento, né? Em que todo mundo está conectado. Então vamos fazer isso, né? É, deixa eu continuar aqui. Cadê um pouquinho, gente? Ao terminar a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio, no círculo dos veneráveis companheiros, figurou-se-me tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais, de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria. E quando... As notas argentinas fizeram delicioso estacato, desenhou-se, ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul. Com estrias douradas, cariciosa música, em seguida, respondia aos louvores, procedentes, talvez, de esferas distantes. Foi, foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós, mas fixávamos os miozotes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocarmos a fronte. Experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Então, ele conta, né? tem uma referência aqui embaixo, é, uma nota do autor espiritual, né? a imagem simbólica formada pela vibra pelas vibrações mentais dos habitantes da colônia. Então, esse coração maravilhosamente azul. né? Mas tudo, no geral, né? são... São emanações né, dessas vibrações desses amigos né, que em boa sintonia, né, em boas vibrações, conseguem plasmar né, tanta beleza. E a gente vê né, quantos benefícios. Né? Então, aderindo a esse Brasil pare para orar. <risos> Né? de repente a gente vai começar a sentir não é? essas boas vibrações, essas boas energias invadindo né? os nossos lares, o nosso coração nos renovando né? quem sabe né então, terminando a sublime oração regressei ao aposento do enfermo amparado pelo amigo que me atendia de perto entretanto não era mais o doente de, de Grave de horas antes. Então a gente já viu, né, que ele já não era mais aquele enfermo diante antes das orações, né, ele já estava bem renovado. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, saudoso e atormentado, a maneira de cálice, muito tempo vazio, encheira-se de, de novo das gotas generosas do licor da esperança. Ai, gente, né? Muito tempo vazio, muito tempo sem esperança. Nesse momento, né? ele estava se refazendo, né? se reenergizando e se enchendo de esperança, né, e como é importante, não é, que a gente mantenha essa esperança, né, porque a esperança, ela é, ela traz um conforto, assim, muito grande, né, para os nossos corações, ela traz essas boas energias e essa esperança e essa vontade de que tudo vai dar certo, de que as coisas vão melhorar, né, que todos nós possamos nos encher, né de boas esperanças, de boas vibrações, refazendo essas nossas energias. Eu achei muito legal essa, esse quase novo passe, né? um passe muito diferente, muito bonito, que quando fala das flores azuis, né? que eles não conseguiam tocar, e as carolas minúsculas que se, se desfaziam de leve ao tocar a fronte experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas. Além de muito poético, né? É... Mostra pra gente o quão existe mais de uma forma de troca de energia, né? Que às vezes a gente está muito habituado ao passo em si. Alguém senta, alguém põe as mãos, não tô falando que não é eficaz, nem tô falando pra ninguém parar de fazer, gente, não é isso mas é porque existe mais de uma forma de reposição energética, mais de uma forma de ajudar o outro, né? E às vezes quando a gente não pode ou não deve, por algum motivo, fazer esse tipo de terapêutica, que a gente possa mentalizar outros, que a gente possa fazer uma prece e pedir para que a espiritualidade faça o que a gente não pode fazer, né? E que a gente entenda que essa reposição ela pode acontecer de várias formas. Eu, assim, se fosse me perguntar conscientemente, antes de ler esse trechinho, assim, pra falar, ai, como que dá pra fazer isso? Eu ia pensar, ai, fica aí mentalizando, não sei que, eu nunca ia pensar em pétalas caindo do céu e parando na testa. E, sabe, super Disney, assim, super em algum momento alguém explode alguma coisa e aquele brilhozinho te leva pra outro mundo. Então... Há muitas formas que a gente ainda não descobriu, mas que eu tenho certeza que a gente vai, se o nosso foco for realmente a tarefa, né? E não a execução de uma coisa muito específica. Então, se no passo eu tô focado em passar a mão para cima e para baixo, ao invés da troca energética, é sério, gente. Porque, às vezes, principalmente quando a gente é pouco experiente numa coisa, pô, meu, tá rindo a minha cara, mas isso é sério. Você vai ficar... Passo... É que eu acho que vi um gatilho, <risos> Ah, não, eu tô falando sério. É porque às vezes a gente tá lá. A primeira vez você vai aplicar o passe, eu deixo parado, eu mexo um pouquinho, eu faço aquela mão que sai, eu me apostoi de sai barulho, eu faço um passe, mas sai, eu faço um passe e vai, repõe aqui no coração. O que, que eu faço, né? E às vezes a gente perde o foco do negócio. Que é simplesmente, né? Deixa estar que que vai rolar, assim, que é realmente essa troca energética. E, por vezes, as nossas mãos são guiadas, né? E elas viram um detalhe aí nessa tarefa. Então, acho muito importante, assim, quando eu vejo esses detalhezinhos em... No livro que seja, né? No caso aqui em Nosso Lá, eu fico bem de olho em como, às vezes, o nosso foco está no lugar errado. E que se a gente ajustasse um pouquinho, talvez a gente conseguisse fazer ainda mais, né? Total, eu penso muito na minha negligência diária, que é, a gente falou mil vezes, eu falo mil vezes, eu penso muito, né, em, acordei, o que, que eu tô falando, qual que é a minha primeira ação, assim, sabe, essa questão da, da vibração, da oração, nem sei se estou tô fugindo do tema agora, mas pensei nisso, <risos> e não faço nunca, sabe? Ou tem alguém mal, tem alguém triste, cara. Às vezes tu não sabe o que fazer, faz uma prece para a pessoa, sabe? Aí eu fico pensando, ah, tem que ligar para a pessoa, tem que conversar com a pessoa. Não, sabe? Talvez antes de tudo para, faz uma prece, mentaliza alguma coisa, né? E essa história de passe, eu tava no Eneneve e eu fiquei mal no Eneneve. Mas eu fiquei mal assim, ó. É, eu falei um, eu acho que eu vi um gatilho, porque aconteceu uma situação que me, meu, muito que quando acontece essa situação, eu fico mal. E, e aí eu fiquei mal e, e pensando assim, o, o negócio é que eu comecei a me sentir não pertencente. E isso é muito forte para mim. Porque elas de nervosa. Porque eu me mudei muito de cidade. Então, eu, isso é um sentimento muito ruim para mim. Tipo, de estar num lugar e não me sentir, não me sentir pertencente. E eu, e, e eu tava lá num momento e eu me senti muito excluída. Eu tô rindo, assim, mas na hora foi tão Intenso, assim, que eu pensei Meu Deus, eu tô muito excluída, não sei o quê Eu não, não pertenço a isso aqui Não tenho amigos, kkk E eu fiquei mal, mal, mal Não conseguia sair daquilo E eu tava num evento espírita Tipo, era pra eu estar tá conseguindo Né, tá lá ali envolvida E tal E não conseguia E aí, cara, comecei a chorar, chorar, chorava de desespero Aí o eu... Fabrício novamente Me levou no, falou assim, vamos lá, vamos lá tomar um passe. Só que demorou até eu ir para a do passe. Tipo, demorou muito. Eu ainda fui para atividade, fui para um monte de coisa. E quando eu fui, cara, foi passe de mágica. Eu juro pra vocês, foi passe de mágica. Só que tinha umas cinco pessoas lá, assim. E, e aí eu comecei até sentindo a na minha passe cabeça. de mágica. Boa! Adorei! Desculpa, por favor Eu não me conteria É, e aí foi louco, hein Aquele dia foi louco Porque parece que tinha algo em mim Que passou de não passou a não ter mais E eu não, eu não tava me esforçando Eu não tava me esforçando para não pensar o que eu tava pensando Mas rolou de sei lá, foi algo entrando, assim, na minha cabeça e saiu. Aquelas. Inclusive, outra questão é essa daí, do não pertencimento, tá? É importante, estejam atentos nos encontros, estejam atentos com os jovens, estejam atentos com vocês mesmos. Não é só vocês, tem a necessidade de se sentir pertencido, assim. E isso é difícil em ambientes novos, então... Isso é importante, a menina deu um piripaque aí por isso. Tem que estar atento, o jovem vai dar piripaque. Isso vai... Meus jovens, então, se um de vocês está vendo, vocês sabem, vocês são os piripaquenses, ou o povo que gosta de dar um piripaque. Mas, gente, isso acontece, né? E o que leva a gente a isso podem ser várias coisas, mas essa questão do não pertencimento é muito importante. Se a gente agisse de forma coletiva, em relação a pensamento e vibração, com certeza ninguém se sentiria excluído. Ou se se sentisse, em algum momento, seria rapidamente envolvido por isso, né? Então, hashtag não as panelinhas. Tô brincando, gente. É, é inevitável, assim, acho inevitável. Mas que a gente possa estar sempre aberto a quem tá ali mais sozinho, né? E a massa de pensar, assim, massa pensando assim, cara, a gente tá aqui evangelizando, nós somos evangelizadores e evangelizadoras, sabe? O quanto todo mundo tá na mesma, né? A gente tá muito, muito na mesma, tá muito de igual para igual, porque eu, eu posso me sentir assim. E às vezes a gente é, esquece, né? E acha que é o super-herói, super-heroína, que não, não quer demonstrar, né, vulnerabilidade. É, eu faço parte de um, de um grupo que um dia... Gente, eu paro pra pensar aqui, que isso realmente é muito forte pra mim. Um dia não me responderam no grupo. E eu saí do grupo, cara! Eu falei, nossa, ninguém se importa comigo nesse grupo, eu vou sair. Só que eu tava muito na possível. Gente, respondam a Pamela, por favor. Eu, depois eu, eu tava com tanta vergonha que eu não sabia como voltar. Gente, eu tô tão acostumada a ser ignorada já em grupo, assim, eu... Eu, pra mim, eu vivo sozinha. Todos os grupos que eu tô, eu me sinto assim... Ah, vou botar, ninguém vai me responder, eu boto eu assim. Ai, ai, cara, que patética. Não é patético, não. Eu acho que é uma sensação que muitas pessoas sentem, poucas compartilham. Muitas sentem vontade de sair do grupo, poucos saem. É, é porque, apesar de a gente falar assim, isso é muito superficial... É uma questão atual, é uma questão assim de, de dia a dia, né? E sobre essa questão de parecer super-herói para jovens, gente, eu tô assim, eu tenho zero moral com os meus jovens, assim, porque eu super me esparro nos estudos. Eu super me esparro, eu, eu falo total do que eu consigo ou não fazer, e, do, e geralmente é não fazer, né? O que eu não consigo. E, enfim, mas eu acho que isso cria uma boa relação, porque é exatamente isso, né? Às vezes a gente quer criar essa, essa distância, esse pedestal, assim. Não sei se a metodologia é certa, não. Mas eu sou muito aberta, assim, quando eu vou falar no dia a dia. Minha criada tava vendo a gente evangelizar, ela no sofá, ela se focava de rir, assim. Enfim. Porque eu falo do jeito que eu tô falando aqui com vocês, do jeito que eu falo na minha vida. Eu falo evangelizando também. E isso ajuda a criar elos, assim. Ajuda bastante. Pelo menos é o que eu sinto. Sara apareceu. Que cabelo é esse? Hum, toda bonita. Sei, se o cabelo parece a maior, tá mais bonito. Hoje. Sara apareceu para cantar pra gente, para finalizar? É isso mesmo? Ai, que lindo. <risos> Aí, pessoal. É... Muito, Muito obrigada, vai. Tá normal. Agora, uma coisa que, que a Pão falou, que me veio né, essa, essa história de, de André Luiz, logo no começo ela falou sobre essa essa coisa da prece, né, sobre a coisa do orar. É interessante que a gente vê, né? no final desse capítulo, que André Luiz continua enfermo, né? ele continua debilitado, né? mas a gente vê como ele deu aquela melhorada, né? E a gente pode muito relacionar isso com desses benefícios mesmo que a prece, que a oração, ela dá para a gente. Porque a gente vai naquela, né? Ah, é, Jesus diz, buscai e achareis, pedis e vos será dado. Aí a gente pensa, não, mas não é assim, né? Não é tudo que a gente pede que a gente vai ser atendido, né? A gente vê que, às vezes, as circunstâncias em que a gente está não mudam né? Ele estava numa condição de enfermo e continuou enfermo. Então, as circunstâncias não mudaram. Mas o que é que ele recebeu? Ele recebeu aquela esperança, aquele gás novo, né? Aquela motivação, aquela coragem, aquela vontade de, né? De querer vencer os desafios, né? E de repente mudar a realidade em que ele estava. Então, a gente percebe que o que a gente pede e sempre vai receber através da oração, certamente é essa essa assistência, né? Essa assistência de coragem, de motivação, de esperança, de novas percepções, né? A gente vai vislumbrar essas novas percepções, a gente vai vislumbrar novas oportunidades que a gente antes não via, não é? Porque muita gente ainda tem, né? Essa coisa de, ah, para que, que eu vou fazer prece? Para que que eu vou pedir? Se Deus já sabe tudo? Né? tudo que eu preciso, o que eu quero né? o que é que é importante para mim o que é que não é mas de repente a gente precisa né? se conectar com essa força do bem a gente precisa vislumbrar essa nova percepção né? então a gente faz muito para isso não que vá mudar 100% a, a, a, a circunstância em que a gente está né? a condição de enfermo, como era o caso de André Luiz mas com certeza vai mudar a nossa percepção, a nossa motivação, a nossa coragem, né? A nossa vontade de querer fazer diferente. Uhum, total. Eu já tô... Pode falar, pô. Eu ia falar que... É, de, de experiência compresse, quando tava o mundo desabando, assim, ó, não sabendo o que fazer, de problema, problema, problema, assim, ó, de punk, rádio, meu Deus... É, tava ali, tava fazendo prece não sabia o que fazer, tava fazendo prece ah, abriu o evangelho e tal, meio desesperada assim não sabia, não tava né, organizada na prece, assim, ah, fazendo o um evangelho mas prece todo dia ou o máximo que dava para fazer agora agora que tá, entre aspas tudo bem tem seus problemas, dúvidas desafios, mas não faz prece, cara, porque não tá o mundo desabando, porque não tem é, alguém querendo se matar, porque tipo, aí aí não precisa fazer pressa? Cara, eu fico muito indignada comigo mesmo. <risos> porque, cara, faz pressa, porque daí você está prevenindo, né? está se prevenindo, você está já melhorando, que pode ser melhor, né? A gente já está aqui, não está. Está tá complicado, né? Mas não está não tá tão complicado quanto já esteve, já Nós estamos mais no fundo do posto, estamos no meio, sei lá, ou um pouquinho, subimos um pouquinho. Mas, cara, tem que fazer sempre o... Essa parte que Maria falou, né? Do pedir e obter, é isso. Eu já cansei de falar A Adriana tá rindo Porque eu tenho uma, umas falas que estão meio prontas, assim Já de tanto que eu, que eu falo a mesma coisa Que é do livro da prece do Palhano, né? Que me ajudou muito a refletir sobre o que, que é a prece Pra que que serve, né? Se Deus é, é onisciente, para que, que eu fico falando com Ele? que eu estou pensando que eu estou precisando. Ele já sabe, porque Ele é onisciente. Ele já sabe tudo que eu precisei, tudo que eu vou precisar. E do que eu estou precisando agora. E do que eu já falei que eu vou falar. Para que, que eu faço prece? E essa parte do pedir obtereis é muito interessante. Porque Jesus fala isso, né? Mas Ele tem uma outra fala também. Que é antes de fazer a prece, limpe seu coração. Que você não tenha nada contra o seu inimigo. Alguma coisa assim. E aí você fala, pedir obterei, show de bola. Mas que pra sua prece fazer efeito, seu coração tem que estar tá limpo. Aí você fala, opa, ô anjo, então significa que não tá nem chegando em Deus. É isso que você tá me falando aqui agora, Jesus. Nada do que eu tenho falado nem chegando em Deus, é isso mesmo. Né, que pra chegar ao pai, o coração tem que estar tá assim. Eu, eu sou muito ruim em citar falas prontas, assim, gente. Eu não gravo inteira. Mas... Então, isso é muito importante, né? Porque a gente quer só a parte do vem a nós. Então, é realmente pedir o Mas qual que é a nossa qualidade, né? Como que a gente pede? Qual que é a qualidade do nosso pedido? E qual que é a nossa qualidade no momento em que a gente está fazendo essa prece? Ai, é o famoso... Assim, ó. Hã? Não, é o famoso... Deixa ele ir, porque Deus há de me vingar. Sabe? Então, assim, o que, que a gente tem pedido? Como é que a gente tem, tem feito as coisas? Falo, é quando a gente olha para outro e fala, pode deixar que o mundo dá voltas. É uma prece, sabe, de alguma forma que... Qual que é a qualidade do seu coração no momento que você está fazendo, né? Ah, eu acho que é assim, ó, eu acho que tem fundamento isso. Até porque não foi tu que disse. <risos> Aquelas... <risos> não, tô dizendo que tu está referenciando, né? Mas com ressalvas, assim, eu penso que talvez esse pensamento uh, contribua a, a gente não fazer prece em momentos que a gente acha que tá errado ou errado, sabe? E tava tendo uma conversa esses dias sobre isso. É, na verdade era uma conversa, alguém me, me, me falou que por mais que, ah, que sabe que tá num momento ali que que tá, é, sei lá, fazendo... Algo que não é legal ou que supostamente atrai espíritos obsessores. Tipo, alguém que tenha um vício em cigarro. A pessoa tá fumando e, é, e tá... É, tipo, já tá mal por isso, sabe? Tá, é uma pessoa que tá doente, assim. Não sei que todo mundo tá doente aqui na Terra, né? Mas tá, tô ali, tô fumando, tentando aliviar minha ansiedade. Não é o melhor, não é o ideal, mas acontece. <risos> e aí, a pessoa tava tá falando, né? De, cara... É, tá, fui, faz... fui ali porque estava com muita ansiedade e estava pensando em Jesus, estava tipo pe... pedindo ajuda ao mesmo tempo, sabe? Então, é... não sei se é, talvez não tenha nada a ver uma coisa com a outra, porque mesmo assim o teu coração pode estar tá de alguma forma puro e pedindo a... e pedindo ajuda mesmo, fazendo algo que supostamente ai está, mas tu sabe que tu vai estar tá atraindo o Espírito Santo e não tô fazendo aqui a apologia, A cigarro. Estou, tô, tô falando, dando um exemplo que alguém tá ali, no, por mais que, numa situação que pense, pá, estou fazendo tudo errado, sabe? Não deveria estar tá fazendo isso aqui agora, ou não deveria estar, tá, não deveria ter feito, não deveria ter falado. O que que adianta eu fazer pressa? O que, que adianta eu pedir para Deus? Então, como é confuso tudo isso para variar, mas querendo dizer que meio que vai, vai lá e faz do jeito que dá também. Se tu, tá, se tu não consegue fazer melhor na hora. É, a questão é exatamente, assim, eu acho que você está certíssima no que você falou. Eu não acho que o objetivo, quando Jesus falou isso, é seja perfeito e depois faça prece, porque isso não rola. Mas é que quando uma pessoa está num pensamento de ah, nem vai adiantar eu fazer nada, geralmente é ela falando para ela mesma que ela não vai fazer nada e, se, e justificando por conta de um trecho desse. Porque qualquer pessoa que leia com o um mínimo de critério, assim, dá para observar que não é sobre isso a fala de Jesus, sabe? Não é sobre, ah, não, você tem esse vício, você tem esse, você tem esse, então nem adianta você fazer prece que não funciona. Não é isso, porque a fala principal dele é, eu não vim para os sons. Então, daí você já tira que não é o foco dele. a maior próximo, todo o discurso dele em volta disso, é que esse ponto específico que eu trago sobre a eficácia da prece, é que pedir obtereis é muito grande, assim. Pedir e é, se eu fechar o olho agora e pedir, eu tenho que obter. Se eu falar que era um unicórnio rosa colorido na minha frente, pum, tem que aparecer. E, e não é sobre isso, né? Não, não é esse o ponto do pedir e porque às vezes a gente pode tender a um outro grupo. Que é o, ah, eu já fiz prece, fiz prece, fiz, fiz prece e não mudou. Então, prece não funciona. Então, assim, é, é, é bem meio termo disso, né? Não adianta eu fazer prece porque eu tô ruim, nem eu já fiz prece e prece não funciona. É algo é algo no meio, né? Então, com certeza, gente, a nossa, o nosso coração não vai estar tá puro nem nada assim, mas a gente tem que entender que quanto mais a gente se dispõe pra isso, mais alto em nível vibracional a nossa prece chega, né? Porque não adianta só fechar o olho e citar um monte de palavra, inclusive isso dentro da própria casa espírita, quando você se voluntaria para fazer a prece, usa aquele monte de palavra rebuscada que você não sabe nem o que significa e tá falando ele da boca para fora e tudo mais, isso também isso tem menos eficácia, eu tenho certeza, do que quem quem tá no fundo do poço fazendo a prece, como a André Luiz estava aqui agora, como a gente tá várias vezes ao longo da nossa vida. Então, a prece ela tem. Um, um valor fundamental de conexão a prece ela só funciona com conexão e para se conectar a alguma coisa o primeiro passo é você estar tá disposto a isso e entender que quando eu me conecto com o outro eu me abro e a e o que o outro vai me dar e a forma com que o outro faz isso e aí esse outro vocês podem pensar em Deus na né? espiritualidade o que quer que seja isso cabe a ele e não necessariamente vai chegar exatamente da forma que eu quero. E isso serve em qualquer conexão, em qualquer relacionamento, em qualquer coisa na nossa vida, né? Quando a gente se abre para algo ou alguém, a gente só pode fazer até o ponto de se abrir. E depois, se for o caso, de se fechar de novo, né? Mas o que chega do outro, já não é mais responsabilidade nossa, né? Então, assim... É, é por isso que quando eu, falo, eu trago essa fala, eu penso no que a gente está disposto. E aí eu penso nesse coração puro, nesse momento realmente de abertura para receber, é estar realmente disposto a receber o que eu preciso e não mais o que eu quero. Porque não necessariamente as duas coisas estão conectadas. Né? Verdade, não é só aquele pedir, só, né? é o que pedir, né? O que pedir? Porque para a gente ser 100% atendido, a gente também tem que ter esse critério no que pedir, né? E como a Pão falou, né? É até uma pergunta do livro dos Espíritos, né? Que diz assim: é, a prece torna o homem melhor? E os Espíritos respondem que sim. Né? Exatamente porque a prece, a prece real, oficial, né? Ela vem desse processo, né? De primeiro interiorização, né? Primeiro se recolher, primeiro se enxergar. Né, de se perceber e se abrir para essa conexão né com mais alto né e certamente aqueles que são mais necessitados serão mais atendidos atendidos na, na, na sua coragem né quando eles pedem coragem quando eles pedem perseverança esperança né, essa esperança né que André fala no final do do livro, né? É, ela, ela enche o coração dele, e dá a ele um, uma percepção diferente de tudo aquilo que ele vai ver mais para frente. Então, como é importante, né? Porque é ajuda nesse processo do autoconhecimento, né? Que vai desencadear na reforma moral, né? É, a prece, o hábito de fazer a prece, né? Em todos os momentos. Porque primeiro precisa do recolhimento, da entrega da sintonia, da conexão, para que a, a prece não chegue só até o teto, né? Como a Lorena falando, chega lá até Deus, vai chegar aqui no teto, na parede da minha casa, do meu quarto, e vai ficar ali, não, né? A gente quer que essa sintonia aconteça. Então, é importante que a gente esteja, né, independente das palavras que a gente vai usar, se a gente vai interiorizar né, a nossa necessidade, que a minha necessidade agora é pedir a Deus, meu Deus, me ajude a ser melhor, me ajude a ter forças para passar por isso, né? Ou não precisa de palavras rebuscadas, né? De que coisa que não vai fazer nem sentido para você. A prece em primeiro, primeiro de tudo tem que fazer sentido, né? Tem que fazer sentido para haver essa conexão, né? Então, é fundamental. E, inclusive, ela faz parte desse processo de, de reforma moral, né? Para dar esse fortalecimento, essa fortaleza moral de que tanto a gente precisa. Amém, igreja? Amém. Sara é quer falar ou Sara quer cantar? Ou os dois? Eu estava dizendo amém. Ah, justo. Então, pode deixar aberto o microfone, faz aquela música bonita para gente. Pode fazer a prece final para a gente encerrar? Uhum. Aham. Uhum. Pra ver se ela aprendeu mesmo da prece hoje, hein, gente? Depois vocês avaliem aí nos comentadores. Nossa! É brincadeira. Essa não é essa? Ai, ai. Bora lá, né? A primeira música, né? Vamos lá. Hum... Uma borboleta dentro e janela mostrando que lá fora. Sou filha da luz Mereço o universo Fruto que momento então a gente possa reconhecer a importância desse estudo, agradecer a todos os amigos e amigas presentes, encarnados e desencarnados, que a gente possa lembrar que, lembrar que somos e estamos contribuindo com a nossa evolução uma iluminação do nosso ambiente, do nosso planeta. Que a gente possa estender essa energia a todos os nossos amigos do grupo que não puderam participar, a todos que estão assistindo a gente pelo YouTube, todos aqueles que passam pela nossa cabeça agora. Que a gente consiga ter em mente o quanto. Tudo aquilo que a gente falou de importante hoje, o quanto a peça é importante, o quanto o pensamento direcionado. Lembrando que nunca estamos sós. E que tenhamos um ótimo fim de, fim de fim de semana e início de semana. E que assim seja. Que assim seja. Que